Uh, que são 10 meninos que representam a Paz se tu olhares, pois cada um tem a sua importação tem estes uh, cavidades, buracos, que é para por eles, é tipo uma janela A torre de Hércules, vamos ver em breve vamos lá ver Temos aqui uma praia e bilhetes neste lado. A Torre de Hércules, Quisemos ver lá dentro. Morra, Cheira bem, bem Estou feliz, não? Sim. Aqui não é para ser com os buracos. Olha lá as pegas. Uma pega? É. A gente corta um bocadinho ali e já elas falam. Depois de cortar um bocadinho da língua falam. Dá ali ah, já mais ali, ah, mais pegas. Vamos aqui ver esta escultura primeiro. O que é que diz aqui? Parque punta hermínia. Integrados é? eles já tinham amor. Ela vai ficar ver ali. É só passarinhos. Sim. Ir lados frescos campos, forzea, for mar, zebros, por amar causas, chucas, músicas Esse é o meu, o meu espanhol, é tá muito mal, tá muito mal, vamos ver aqui. Vem aqui, não sei o que é que é este. Qual é a interpretação deste aqui, deixa lá ver, bom anda cá e vamos ver aqui os Meninos da Paz, são estes aqui os Meninos da Paz, Meninos das Paz, sim, é, que são 10 Meninos que representam a Paz, se tu olhares, pois, cada um tem a última interpretação, tem estes é, cavidades, buracos que é para tu por eles é tipo uma janela, e, e olha-lhes por eles e vês uma coisa, é tipo... Então né um quadro, vês por buracos e vês qualquer coisa. Então o um buraco é para ver qualquer coisa. Sim, ao respeitar los buracos, tens uma interpretação da família e da... Pronto, é a interpretação da do... paz. O que é que se vê? Veja ali uma casa. Veja ali uma casa, pronto. Esta aqui veja uma casa. Se é para olhar ao contrário. E vejo o mar, ah, é melhor. melhor. Já vês o mar pronto, e deixa lá de cá. Ah, assim também. Agora viste? É o mar. É o mar, pronto. E mais, vai, vai para o próximo. É lá ah, bem, então vai isso, agora aí do meio. Vai este aqui do lado. Hã? Este do lado. O que é que temos aqui? Mais aqui. É o que vemos aqui os meninos da paz. Naquele menino. Vemos a Torre de Hércules. Aqui deste lado, que é a Torre de Hércules. Vemos ali a paisagem. Mais aqui, o que é que temos neste? chama é lá abaixo. Vemos ali as baterias, como chamam. Deste lado é prédios não é? Pois é, para ver, mas é ao contrário. É para ver daquele lado lá. É assim, vê-se ali a paisagem, vê-se um barco e vê-se um Kevin a passar em uma pessoa. Neste mas deve-se ver o mar, ao ver-se os outros. Estes 10 meninos. Estes riscos devem ser para indicar a direção onde se deve de ver. Deve ser isso. Agora são 10, né? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 12! 12 e este é o atrás ali ou não? Não são 12! Caramba, mas são 12! São 12 meninos! Não são 10! Não, isto não tem riscos! Vamos se o outro... Dá para ver o outro menino! E este... Os meninos da paz e da família! O que é que se vê? Aqui é aqui o mar! Este aqui também igual. Este outro menino está lá à frente. E deste lado deve ser prédio. <risos> a torre de Hércules fica ali. E deste está a saber o sol. O sol. Bem, espero que tenham gostado aqui dos meninos da Paz e vamos agora filmar ali aquela parte e a Torre de não se esqueçam clique aí no link vamos ver agora a seguir aquilo será outro vídeo e o Silvio já está a caminhar para lá e nós vamos para lá também então fiquem aqui no próximo vídeo Até já!